Toda interação é uma interação dentro do tempo e do espaço. A energia que mantém a constante, que possibilita a matéria, e a habilidade psíquica que percebe a materialidade, assim como a temporalidade, pode ser chamada de psicotemporalidade. E o funcionamento desta psicotemporalidade depende da estrutura e percepção do funcionamento desta habilidade, a constante traz consigo deduções favoráveis à percepção destas habilidades como energias, como funções, como expressões da naturalidade, expressões essas que têm como pré-requisitos o próprio espaço e tempo, como requisitos fundamentais que fundamentam a percepção. Psicosensorial: o tempo só é percebido através de um referencial inercial e a perspectiva psíquica sobre uma interação também é percebida através de um referencial ou de mais referenciais inerciais para triangulações e percepções do tempo e do espaço do ambiente à sua volta. Cada perspectiva rege uma interação e uma interpretação de uma linha temporal única, que mesmo em relação a outras linhas temporais dentro de uma mesma realidade, pode trazer definições, interpretações e verdades diferentes. O contexto cronológico sempre deve usar como referência o observador e o agente dentro daquela cronologia, assim como fatores da sua personalidade e identidade. A construção psico temporal ou psicomaterial não leva em consideração abstrações que são únicas para cada ser e cada percepção do seu meio. A construção dessas percepções leva em consideração uma série de padrões únicos dentro da estrutura psíquica de cada um. Portanto, a habilidade de ver assim como a habilidade de construir uma verdade é sempre única e ligada de forma unilateral, a perspectiva do indivíduo que está, descrevendo o que percebe, assim como suas percepções são abstrações sempre no presente do que é construído socialmente e ambientalmente pelo próprio ambiente, pelo próprio indivíduo neste ambiente, pelas próprias características que determinam o pertencimento deste indivíduo. Tendo as constantes e os referenciais, nós podemos assim atribuir contextos e paradigmas para o funcionamento de cada linha temporal, assim como cada ser, em uma realidade com múltiplas linhas temporais e múltiplas percepções de tempo, destituindo assim a ideia paradoxal de convivência fora da conveniência. Toda percepção de verdade é uma percepção dentro da psicotemporalidade única a cada indivíduo. A percepção de verdade não é dogmática ou imposta ao outro, pois o outro tem uma outra linha temporal e uma outra forma de perceber, assim como outros filtros que atribuem maneiras de abstrair e objetificar padrões em um contexto sempre no presente a ideia de percepção temporal oferece ao ser uma forma de construir sua percepção de tempo através do passado sendo referência para seu presente e o presente sendo referência para o seu futuro onde ele está a parte desta construção e estando a parte dessa construção ele está à mercê da mesma a construção de, da própria percepção do presente, e do passado, coloca o passado em uma esfera diferente do presente. Mas o passado só pode ser passado quando já foi presente, então nós apenas atribuímos outro nome a esferas que já existiram como presente. Todo o presente é constituindo por quantums, e esses quantos são construções de presentes, presentes e presentes dentro da percepção psicotemporal do indivíduo e sua individualidade, assim como padrões e filtros que o mesmo usa como referência para atribuir uma construção de realidade em seu universo pessoal. A construção da percepção de passado nada mais é do que uma abstração sobre lembranças condizentes a gatilhos naquele momento, naquele presente e que fazem parte do presente Toda constatação sobre interpretações do passado está no presente O passado é uma camada da esfera do presente que é acessada constantemente através da necessidade de ambientações e referenciais iniciais para o julgamento de constantes no presente. O futuro, por sua vez, é uma projeção sobre o julgamento dessas constantes adaptadas ao presente e as condições deste presente, favorecendo assim uma visão e uma perspectiva do ambiente neste presente. Trazendo assim a construção de uma percepção ilusória de passado e futuro, a construção de uma percepção ilusória do presente, quando na verdade a contextualização do futuro e do passado estão sempre no presente. E a percepção desta, dessas interações são tendenciosas, dentro das condições que estabelecem o presente como o presente e o ambiente dentro do que podemos controlar em nosso universo pessoal e universo coletivo nesta função de unir versos em abstrações constantes e percepções da própria realidade. Com esses dados podemos de definir a percepção do passado como presente, a percepção do presente como presente e a percepção do futuro como presente, pois todas estão no, estão no presente e todas estão sendo filtradas e definidas por condições deste presente condições do ambiente assim como condições e maneiras que nossas habilidades psíquicas estão sendo funcionalizadas pela nossa agência e pelas condições e referenciais que nós estabelecemos com isso podemos usar como meio para interagir no passado sempre filtros como a serenidade meios para interagir no presente do presente filtros como o equilíbrio e percepções do próprio futuro sempre sobre filtros saciados a construção da saciedade da serenidade do equilíbrio nos favorece meios e pilares sempre no presente pois qualquer tipo de abstração do presente através de condições que nós atribuímos ao passado de maneira separada de nós, de maneira não agenciada por nós, pode ser um algoz ou um fantasma que atribui condições a nós que não estamos mas nos colocamos à mercê desses padrões. A construção das características morais e éticas do ambiente sempre são informações importantes para a percepção do nosso presente e a condicionalização do nosso equilíbrio. É de suma importância que a percepção da própria realidade e da própria psicotemporalidade tenha como base o funcionamento da estrutura da psicotemporalidade sempre no presente, tendo como fatores o passado do presente, o presente do presente e o futuro do presente, usando de maneira saciada, equilibrada e serena as constituições do presente como universo pessoal e universo comum, e essa universalidade favorece a nós parâmetros e referenciais inerciais no presente como regras e condições para o presente, observando assim de maneira apropriada e junto ao nosso grau de consciência uma base para observar. O passado, interpretar, compreender as motivações, ao invés de associar uma verdade ou um referencial inercial imutável a um passado que nada mais é do que uma abstração condizente àquele presente e àquele momento. Obrigado.